Saudações povo, eu sou o Mr. Bonnie e sejam bem-vindos a mais um episódio de Five Nights at Freddy's Security Breach. Rapaziada, dessa vez eu só tô passando aqui pra lembrar vocês de deixar o likezinho, porque sempre que eu tô lembrando vocês, vocês estão deixando o like e isso tá sendo muito bom, ok? Muito obrigado a todo mundo que tá apoiando essa série, eu tô gostando muito de fazer. E eu acho que nós estamos começando a chegar no final dessa jossa. Então agora sem mais enrolações, se inscreve no canal, ative esse sininho pra continuar recebendo os vídeos daqui e bora pro vídeo. Ah, vai acabar a estamina, vai acabar a estamina, não vou olhar pra trás, não vou olhar pra trás, eu vou sim, eu vou sim, eu vou sim, eu vou sim, ele é muito grande, ele é muito grande. Meu Deus, olha essa merda. Ai. Alô? Luz? Travou? Que? E se eu sair aqui? E se eu sair aqui? E se eu sair? Hã? Acabou, beleza, não tem nada. Cara, só por vida das dúvidas eu vou salvar Meu amigo, não esperava uma boss fight Assim, do nada, velho, Com direito a trilha sonora de ação e tudo mais, mano Ah, eu achei que o bicho tinha detonado tudo, velho. Mas ele nem... Ah Bem, ele detonou o jogo, né Porque ele criou uma parede invisível aqui Mas, enfim, tudo bem Vamos finalmente consertar o Cabeçolas Cabeçola... Aqui Ah, é o Cabeças E aí? Uh, era pra eu estar vendo alguma coisa acontecer ali dentro? Tá, missão completa, ok. Vai sair aqui ou... Bem, a... pelo que a gente sabe desse jogo, né, que não... Ele não manja muito de animações interativas, eu acho que a cabeça já voltou pra mim instantaneamente, magicamente, assim, do nada. Bem, se não for isso, eu vou ficar bem triste, porque eu vou ter que ir andando até Roxy Raceway agora. Espero que eu não esteja perdendo meu tempo. Ok, Roxy Raceway. Aí vou eu. Eita, Roxy, é você mesmo que eu vou pegar hoje, hein? Ah, vai zoando, vai tomar um atropelamento de leves. Aquela salvadinha aqui, né, mano? Parceira, salvinha. É pra onde mesmo? Puta, nem... Não vou me recordar direito agora. Fredão, vem aqui só pra... Caso eu precise de você, você já tá mais ou menos aqui perto. Não vai ficar perdido que nem louco, igual antes. Ah, <risos> oh, meu Deus, Fred. Você tá vindo do limbo. <risos> entendi, cara. Entendi. Ó. Oh, estiloso demais, cara. Ah. Fred? Eu... Desisto de tentar entender o Fred, velho. Mas, enfim, agora é hora do assassino... Uh, o meu assassinato, no caso o assassinato do meu PC também Meu Deus, essas músicas todas travadas, velho Vai tomar no cu Meu PC é forte, mano, não era pra estar assim não, velho Jogo doente Vai, robozinho, passa, passa, passa Vai, vai, vai, vai, vaza Safe, safe, safe, safe Olha, aqui o jogo tá lisinho, mano Tá lisinho foda-se, mano não, não consigo compreender, não consigo compreender, velho Tá, vamos salvar aqui, porque provavelmente vai dar ruim Ok, vamos lá Lobosinho. Pegue os olhos da Roxy, meu Deus. Tá, vamos lá. Ele só foi, ele só foi, foda-se. Tá, ela vai entrar na frente, né, porque ela, de acordo com os documentos, ela entra na frente de geral, que tá na pista. E vai tomar o Atropelas. Que? Mas o, o Gregory entrou no carro, velho. Caralho Mano, esse jogo só é Family Friendly Entre aspas, porque os bichos são Uns brinquedão Tá ligado? Porque <risos> Olha isso, velho Olha isso O que aconteceu com a coitada? Nossa, Rox, você era tão bonitinha, Roxy, você era tão bonitinha. Olhos da Roxy, tá. Vamos lá então. Oh, aqui que era a porta toda. toda zoada que o Fred não conseguia abrir antes? Deixa eu ver. Até o botão! Nem fudendo. Oh meu Deus! E agora eu não posso fazer barulho, é isso? Uh. Oh, Caraca, não. isso é muito horrível. <risos> ah, manta de. Essa distração serve para quê se ela não vem? Pô meu irmão. Uh -huh. Uh -huh. Todo mundo é assim me. Right? It's not fair. He must be Será que ela não quebra a porta ali, mano? Ela tem que quebrar! Ah, quebrou. Ok. Aqui é a porta que o Fred estava zoado. Corre, foda-se. Meu Deus, ela tá ali na frente, véi! Não! Meu. Meu Deus, ela errou, ela errou, ela errou. Fogo, fogo, fogo, fogo, por aqui, por aqui. Ai, ai, ai, ai, abre, abre, abre, abre, abre. Uh! Nossa, isso foi por muito pouco, velho. Caraca, ok, ok. Isso foi isso foi bem desagradável. Tá, agora se a gente trombar ela de novo, eu não vou conseguir afetar ela com a câmera, né? Já que a câmera zoou os olhos dos bichos. Meu amigo, isso foi... Nossa, jogo, vá se fuder. Vamos lá, jogo, por favor, não fica me trollando de novo. Certo, vamos lá, jogo, pelo amor de Deus, meu nobre, não me trola, véi. Vamos lá, vamos trocar esses olhinhos aí. Certo, tá, ok. Tá vendo que ele avisa o que tem que fazer, né? Meu Deus, eu não vi. Achei que, eu, achei que eu tinha me perdido. Caralho, Fred, você é feio, hein? Porra! Clique nos olhos para tirá-los do rosto de Fred. Tá. Ok. Clique nos olhos para colocar los no rosto de Fred. Ok? well done Reattach the ocular connector wires. It is time to close the faceplate. Dá tá, é pra clicar aqui? Commence phase. Eu fiz algo errado? Boa, dessa vez foi, não entendi o que aconteceu da outra vez, sério. Caralho, agora eu, eu demorei pra ver o bração do Gregory tudo torto ali no canto, velho. Ok, Fredola, Como e é aí? Eu tenho uma dificuldade em ajustando. Você se diferente para mim. Eu posso ver movimento por os I I walls. Really? Eu não sabia que Roxy podia ver por os lados. Estes são Roxy's ovos? Bom, sim. There was Tá. do Fred. OK. Uh, use os olhos da Roxy para ver coisas que ninguém mais vê. Que vago isso. Ah, velho, filho da puta, maluco chato, velho. Ah, você era daltônico. Relaxa, Fredão. Eu sei que você está feliz, mas não, não se anima tanto, não, porque eu sei que você é bugado pra cacete. Ah, olha só. Use uma saída para escapar do Pizza Plex. Mas esteja avisado, as estações de recarga estão offline, por isso, nada, por isso não podem protegê-lo. Ué, tá, então é speedrun, é isso mesmo. Vambora. Vai, Fredonce, vai, vai, vai. Vamos lá, que o luazinho tá puto. Vai, deixa eu entrar aí, deixa eu entrar aí. Senão eu vou tirar uma foto da sua cara. Vamos, Fredas, vamos, vamos, vamos embora, vamos embora daqui, velho. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui, falta pouco, falta pouco, Fredão. Falta pouco, Fredola. Uh, oh, dá pra ficar caçando item com esse bagulho mesmo, mano, na moral? Agora que eu entendi o que que era esses negocinho rosa. Ai, esse nice, fredão. É sim irmão. Fredão, vamos, fredão, vamos embora daqui, velho. Vamos embora daqui, irmão. Vamos embora. Hey, man. Do you know The doors are open. Why are you still here? You plan on moving in or you just want a job? Maybe join the internship program. You would make a great security guard, Gregory. I think you deserve a reward. Go check the main stage. Vai mostrar as tetas? Calma, Fred. A gente precisa ver isso, velho. A gente precisa ver isso, cara. Eu sei que tá acabando. Eu sei. Eu sei. Minha bateria da tá, lanterna também tá acabando, mano. Foda-se. A gente tem que ver. A gente tem que ver isso, velho. E aí, cara? O que, que você acha? Foda-se. Vamos lá. Vamos, Fredão. Eu sei que a gente não tem muito tempo, cara. Eu sei que a gente não tem muito tempo, mas eu tô muito curioso pra saber. Ai. Sai. Sai. Sai. Vanessa? Oi? Oi? <risos> Caralho, irmão. Do nada, assim, na minha frente. Que susto, velho. Essa era a surpresa. Era o Moondrop aparecendo do nada no chão. Beleza? Entendi, mano. Entendi. Vé, vocês botam fé que eu tive que fazer o conserto. O... Uhum. O bagulho dos olhos da Roxy de novo, porque eu morri e não tinha como salvar, velho Bem, eu quero mais que se dane se a Vanessa tem realmente alguma coisa pra mostrar ou não Talvez seja só um bait pra morrer, talvez tenha alguma coisa legal que eu não vi Caguei grosso pra isso, não vou ver É, Fredão, não deu certo não, é melhor a gente ignorar essa mulher aí e continuar pro nosso caminho Aí, ó, seis da manhã, vamos embora Acabou essa loucura, não aguento mais. Sai daqui, bicho feio. Vambora, vambora, vambora daqui, pelo amor de Deus. Chega! Preciso, está aberto, vamos! Não, eu não posso exitar essa facility. Claro que você pode. Vem, podemos encontrar você em algum lugar sem uma estação de My systems would shut down within an hour. It is a safety precaution. It is my design. This is where I must stay. Do not return. It will never be safe. Oh, my dear. I will miss you. Freddy, if I leave now, nothing will change, will it? There will be more disappearances. Yes. I am afraid that is correct. Gregory, you have a choice to make. The door is open and you can go, or you can continue to investigate the secrets of the Pitzerplex. I feel there is something else going on besides Danny.